Oi pessoal, aqui é o Giro Poca, e hoje eu vou assistir mais um vídeo do meu cair que se chama Minecraft, mas é proibido, e vamos pro vídeo. Tá aí no normal, com coisa aí, o bone mil, né? o osso pra... É pra farinha de osso, e aí chamou de dinner pra... Eu já mostrei, falei isso em um vídeo, que eu não me lembro pra qual, era, qual que foi, mas quando você nomeia alguma coisa como dinner bone, a coisa fica tipo de ponta-cabeça. Se não é uma vaca, como o dinheiro por exemplo, ela vai ficar tipo com as pernas pra cima e o corpo, tipo, tentando de cabeça pra baixo, assim. E era só o que ele ia falar. Pra não que todo mundo entender. A arma vai crescer ao contrário. Tipo, eu crescer de cabeça pra baixo. Aí, ó. uma casinha Que não é assim tão grande Maior do que as casas que eu fazia Quando eu já acabava de começar Minecraft Bem maior tá, Vai explodir a TNT E os... Ué gente Por que que os blocos saiu assim? Eles não tão certinho, tão tipo na diagonal até bloco bloco entendeu não tá só o que tá flutuando então, tá gostando flutuando sim tá aí com ele tá com bastante fome inclusive e vai vai tá no nether e vai pegar um strego no nether como que era você seria possível ter água no nether não sei tá aí plantando um strego. Quando eu tava começando a jogar, tipo, não exatamente começando a jogar, mas, tipo, quando eu começava, tipo, a jogar frequentemente, no Survival, pelo menos. É, eu fazia minha casa, e aí, tipo, a minha casa era pequenininha, e tinha, tipo, um lugar enorme, só pra plantação de trigo. Informação aleatória aqui, que eu lembrei. Traz aí uns pão. Muito bom, então. peguei uma baguete. Comeu uma baguete e ela está levemente comida. Agora ela tá metade comida e aí comeu tudo. Como se fosse três pães normais, né? Tá aí em cima de algum lugar, tipo numa pilha aí. Tem um balde d'água que quer cair ali. Tacou o balde. Isso seria impossível também, por isso que eu estou bem chocada. Mas a pessoa conseguiu ficar lá em cima, jogar o balde, pular, pegar, botar e cair na água antes de cair no chão. Como a pessoa fez isso? Com muito treino, porque eu, se eu fosse fazer isso agora, não ia dar certo. <risos> dancinha aí. Aí um sol. Um. Ah, tá todo, tá todo curvado, não tá bloco, entendeu? É algum mod que faz isso, que eu não me lembro agora qual que é o nome. As, a árvore não tá arredonda, tá quadrada, as árvores. olha <risos> não, os porcos. Cara deles. Eu não sei se eu... Ai, desculpa, gente, se eu conseguiria jogar assim. Eu já me acostumei com os blocos, entendeu? É que eu acho que não precisava ser exatamente assim, mas menos as pontas do bloco, podia ser mais arredondadinha, entendeu? Não precisava, os blocos não precisava ser durão. Nem sei agora se a câmera travou. Se o vídeo deu o meu rosto no mínimo, travou, né? Até ele tá redondo. Aí acabou o vídeo. E esse vídeo é meio curto, então eu decidi que eu vou assistir outro vídeo. Então, eu vou lá pro vídeo e eu já volto. Oi, eu cheguei aqui. E aqui o nome do vídeo é... Quando você come a sopa suspeita no Minecraft Vamos ver aqui o vídeo Tem um villager que tá vendendo esmeralda por ah. 10 argilos. Ele pegou e agora uma esmeralda Ah, os alunos um filetórios que aparece no outro vídeo Enfim. Ah, ele comprou uma sopa suspeita Essa daí que eu não posso dar o que ela faz ah. Tipo, de verdade acho que se vai ter alguma assim, aí, alguma piada ele comeu a sopa e a skin dele mudou quando a, a sopa não sei se seria eu não sei se seria exatamente sopa como eu traduziria mas tudo bem quando a sopa é suspeita e aí a skin dele mudou ficando com essa daí que eu não sei qual que é, não entendi isso daí. Se alguém entendeu, deixa aí nos comentários. Ah, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram, deixem também, porque aí me ajuda. Mas, é, vídeos novos aqui, toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas. E deixem sugestões de novos vídeos nos comentários. E até o próximo, tchau!